Nós temos os nossos heróis e heroínas e eles precisam ser resgatados, não resgatados apenas na nossa memória, eles precisam ser resgatados publicamente para que a nossa história os conheça e para que a nossa história também possa reverenciá-los. A, gente... a cidade não quer se lembrar do 1 de abril, mas não é a cidade, é quem domina a cidade. Por isso nós temos que trabalhar para resistir a quem pensa que é dono da cidade. Eu acredito que existe um processo no nosso país de esquecimento de memória. Aqueles que devem ser lembrados e aqueles que devem permanecer esquecidos. Né? Porque tem uma série de coisas que está vindo para negar a nossa essência, para negar a nossa existência. Voltar a 40, 50 anos atrás é um retrocesso que a gente não pode aceitar de jeito nenhum. E a gente, inclusive, está apresentando hoje, aqui na Câmara Legislativa, um projeto de lei. E a gente, com essa iniciativa, quer vedar qualquer homenagem a quem violou direitos humanos, inclusive que seja arrancados bustos, nomes, placas de qualquer violador dos direitos humanos no âmbito do Distrito Federal. E essa vai ser uma luta nossa nessa Casa. Que, por um lado, a gente vive uma aberração política, que é a forma como esse presidente da República vocaliza... É, a reinvenção né, ou a invenção de uma história relacionada à ditadura militar, nós também temos uma oportunidade política importante de trabalhar esse tema com a juventude. Como a memória ela é fundamental para transformar comportamentos, transformar as políticas públicas. Né?